Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que tive hoje a oportunidade de reunir-me pela segunda vez neste ano com o ministro das Relações Exteriores da República de Angola, o embaixador Tete Antônio. Depois de uma audiência restrita em que passamos a revista agenda bilateral e multilateral de nossos países, presidimos a reunião ampliada que recentemente acabamos de terminar, extremamente produtiva. Foi motivo de grande satisfação realizar uma nova edição da Comissão Mista, um importante mecanismo de concertação política estabelecido em 1980 entre nossos países. Essa sétima reunião da Comissão marca o relançamento da parceria estratégica entre o Brasil e a Angola, estabelecido em 2010 durante o governo do presidente Lula. A Angola é o único país com o qual temos esse tipo de parceria no continente africano. Ao longo dos últimos meses, reuniram-se cinco grupos de trabalho, agricultura, economia e transporte, educação, saúde e segurança pública. Registramos na ata final recém-assinada, e que será posteriormente publicada nas redes sociais de Itamaraty, as conclusões de cada um dos grupos de trabalho. Podemos avançar em muitas negociações, bem como constatar que ainda há muito espaço para ser explorado nessa parceria. Mais do que um momento simbólico, esse encontro foi a ocasião para concluirmos a negociação de nove atos internacionais que servirão de impulso para um novo momento do nosso relacionamento bilateral, no qual buscaremos proporcionar ganhos concretos e recíprocos para nossas populações. Entre os atos recém-assinados, gostaria de destacar o acordo para evitar a dupla tributação dos lucros do transporte aéreo e marítimo internacional, ADT. O ADT deverá ampliar ainda mais os investimentos bilaterais e a consolidação de um ambiente tributário estável e previsível. Também quero mencionar o Memorando de Entendimento entre o Ministério da Saúde do Brasil e de Angola e aproveitar para saudar a presença da Ministra do Estado da Saúde, doutora Anísia Trindade. Este instrumento será importante para avançar a cooperação já existente entre os dois ministérios, com destaque para o projeto do Banco de Leite Humano em Angola, ação estratégica de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Esses e os demais atos demonstram a vivacidade da relação entre nossos países, que transita por um universo quase restrito de assuntos, desde aviação e educação até a defesa e cooperação para a promoção da paz. Gostaria ainda de agradecer as autoridades brasileiras da ANAC, da UNILAB, da SUFREMA e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que participaram desse encontro e ofereceram ainda mais densidade às conversas que mantivemos. Aproveito também esse momento para saudar o excelente trabalho desempenhado por Angola à frente da comunidade dos países de língua portuguesa desde 2021. O avanço na cooperação econômica na comunidade dos países de língua portuguesa deve-se muito ao firme empenho do governo angolano. Feito este breve balanço do nosso encontro, gostaria de agradecer mais uma vez ao ministro Tete Antônio por sua presença hoje para essa reunião da comissão mista tão importante e segunda visita ao Brasil neste ano. Agradecer imensamente a ele e a sua delegação e passar a palavra para que faça também suas declarações à imprensa. Muito obrigado. A palavra é um discurso, o ministro das Orações exteriores da República de Angola, embaixador Tete Atuano. Muito obrigado. Dizem que quem responde não deve falar muito. Na verdade, é a oportunidade, em é nome do governo da República de Angola, Obrigado por suas silenças da Manoel Mansalha Lourenço, de agradecer o governo e o povo brasileiro pela, pelo tratamento fraternal que nos tem brindado desde a chegada da nossa delegação cá em Brasília. E assim, meu caro irmão, a minha, meu mostro sentimento de profunda gratidão pela forma como me tem tratado, que me recebeu pela primeira vez aqui eh, neste não, no, no ministério eh, neste valioso ministério aqui no Timaraty em que trocamos eh, impressões sobre questões importantes, mas também na altura acordamos que nós havíamos de realizar a comissão mista e fizemos o fizemos hoje. Eh, Meu irmão gostaria também de agradecer toda a sua equipa pelo apoio, é, pelo apoio que deu à nossa delegação e por isso tá, e, portanto, felicitar as delegações técnicas que muito fizeram para termos o resultado que temos hoje a uh, nossa uh, prezada Irmã, ministra de Estado, ministra de Saúde, nós agradecemos muito a sua presença aqui e durante a reunião, uh, mas também agradecemos o seu empenho pessoal de uma Angola que, como sentimos, leva o fundo ao do coração. Nós, uh, como já disse o ministro, e nós abordamos questões de interesse, a partir da reunião restrita, nós, portanto, tivemos a oportunidade de abordarmos questões que o interesse comum entre os nossos países, a questão de mudanças climáticas, abordamos a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, abordamos a CEPAC e a importância de revitalizarmos esse mecanismo importante, abordamos também a CPP e abordamos a cooperação técnica, com certeza e o apoio que vamos nos dando eh, no âmbito multilateral quando se, se trata de candidaturas eh, temos, tivemos uma coincidência de ponto de vista sobre esta, uh, esta série de, de temas que eu acabo de citar incluindo a nossa cooperação da, da CPP. o Moura Mal falou do, de Angola neste âmbito, mas também não podia ser, é, não podia ser é, o apoio de Angola significativo se não tivesse apoios como o apoio do Brasil. É, meu, senhor Ministro, nós saímos aqui bastante satisfeitos bastante satisfeitos porque conseguimos dar, graças ao empenho das nossas equipas, do vosso próprio empenho, dos nossos dois embaixadores o embaixador Angola a critério cá no Brasil, o embaixador do Brasil a critério Angola, pois é podemos digamos, é, dar uma substância é, significativa ao que nós temos como parceria. A parceria estratégica entre a República de Angola e o Brasil, é, ao abordar questões tão chaves como os que constam do, da ata que acabamos de assinar, Portanto, que foram objeto do trabalho dos, dos subgrupos, nomeadamente a questão da agricultura, em que nós tivemos a oportunidade de agradecer o Brasil por ter escolhido a bola para mandar o primeiro adido da agricultura que é uma grande inovação, incluindo nas relações internacionais que nós saudamos. Também saudamos a cooperação que temos em termos de transportes. Eu penso que isso vai mudar exatamente o quadro e a partir dos instrumentos jurídicos que assinamos hoje teremos muito mais operadores de, de irem para Angola o que constitui também uma notícia bastante importante e as finanças do espaço passado demonstrou que nós tivemos uma cooperação bastante frutuosa nesse domínio nós dissemos que a construção de Angola pois pois tem o carinho do Brasil também o carinho do Brasil porque o Brasil foi um parceiro bastante importante e, e dos parceiros chaves para termos agora Angola que temos hoje as infraestruturas que conseguimos erguer depois da guerra em Angola somos isto, nós falamos também do, da educação sem a qual com certeza tu, tu e eu não estaríamos aqui e, portanto este serame também vai continuar a Agradecer a nossa atenção e a saúde com a presença da nossa prezada ministra, a segurança pública a, a, a, e depois a questão do turismo, porque, na verdade, o nosso povo, é é realmente, nós fazemos daquilo que dissemos. Na nossa reunião, na nossa ação, na nossa estratégia, a parceria estratégica, aliás, é uma questão de povos, é preciso que o povo circule. E o turismo também vai participar nisto deste exercício que nós estamos aqui para agradecer mais uma vez os nosso, nossos agradecimentos por eh, termos tido essa oportunidade de irmos em profundidade eh, portanto a abordagem que vai continuar através de vários setores aqui representados nesta comissão nesses cinco grupos e não representados porque dissemos que além das questões que nós, nós identificamos, continuaremos a identificar os eh, de interesse entre os nossos dois países, tendo em conta eh, as mudanças que eh, a humanidade conhece a todo tempo, incluindo a mudança de paradigma no que diz respeito à filosofia do de desenvolvimento, que a República de Angola também está a implementar. Nós temos no Brasil um grande parceiro com o qual vamos continuar a contar. Obrigado.